Ele é meu mano, Sansão, da 9 na voz DJ, quando você quiser 45 segundos Aperta o play, carai É meu só! Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Para começar e hoje eu sou genesis E esse cara infelizmente é uma função geratriz Mas ao mesmo tempo mano pra mim é aprendiz Hoje eu faço a transferência de rap Cê de ou pede Você sempre me dá tede O meu cristal Ao mesmo tempo mano é o que deram. Porque quando eu rimo não tô a brincadeira Eu levo a sério e essa é a diferença nossa aqui nesse inferno Então reconstrua aqui de novo Você pra mim é escrovo E é por isso que hoje você vai cair Porque o meu cristal sempre vai e andar, o seu vai dividir e subtrair. Essa nossa diferença em questão de somar, essa é nossa diferença em questão de aderir, essa nossa diferença de fazer um freestyle verdadeiro e também de pensar então que Então em 45 eu falo muita coisa, não brinco. E esse cara nem tá com brinco na orelha. Mas o eles que sou freestyle e bicho Enquanto eu sou uma joia rara, mano, que não é do sistema. E aí sanção vai deixar, pai? 45 segundos para a sanção, DJ, uh -uh. aperta o play, sorta roy! Quem tá me ouvindo grita sangue? sangue! Sangue! Quem tá me ouvindo grita sangue! Sangue! Quem tá me ouvindo grita sangue! Sangue! Quem tá me ouvindo grita sangue? Sangue! Tá sangue! sangue! Aí, achei muita ideia louca! Atacou demais! Nem, nem abriu a boca Acho meu parceiro que cê tá emocionado Calma que seu problema vai ser solucionado Eu vim aqui ver o que cê tem pra falar E vi que falou demais, só veio se emocionar Aí mano, eu ouço mestre ali Cê não é Gênesis, então cadê os seus princípios Aí mano, Jesus disse haja luz, houve luz Eu fui falar, fui escrever, eu compus tal. Cheguei pra cima, e aí falei, haja rima, não houve rima E aí é diferente, a sua mente é que trava Não vem vir com essa sua cara brava Se você não é o bravo na roda dos seus parceiros Você não vai ser considerado aqui um freestyleiro Aí meu parceiro, me mostre com quem tu andas Digo quem tu é, se cê dá nove, nós dá dez, nós dá até mil Se for preciso, dividir e subtrair os necessário, Que é pra não ter prejuízo é louco, terminou a volta DJ. Quando você quiser, aperta o freio, solta nóis. Ai ah, que batida gostosa, hein? é que eu amo isso demais. Isso aqui salvou de tanta fita, coisa vocês não faz ideia, de aí chegar pra essa plateia, somos lobos, temos a alcadeia, então vamos proteger matilha, vários aqui tem mãe, tem pai, tem irmão, tem filha, então isso aqui é uma família mesmo e se a gente se unir o bang fica pequeno, fica pequeno demais, então não fala besteira, cê tá bravo mano, a vida precisa é de brincadeira, mas a brincadeira é séria, por isso você tem aula comigo no e tudo essa matéria, e você foi reprovado Não adianta que você tá apavorado Isso é batalha de improvisação Então olha pra mim, não olha pro meu dedão Cara, o que você quer ver, minha unha encravada É bem mais da hora do que a sua levada Aí, meu parceiro, aqui você travou Na rima você quis decolar, mas não voou Da hora, vai achar o seu ninho Senão você vai perder as suas asas aqui, ô passarinho E aí, pai? Gostou da unha encravada dele? Vai que vai! da nova tem resposta. Vamos que vamos DJ! Mata ele e mata! Mata ele! Mata! Mata! Mata Ia, ele! Iau, iau, iau, iau. Você faz o Você fazeu que os jovens é. Genesis e eu com todos os meus princípios. Não sei se Dias, e hoje que era pra tá descansando, mano, eu tô trabalhando Fazendo esse freestyle que cê nunca vai entender Não sei se você entende, mano, aqui nesse freestyle Eu sou um passarinho que no ninho perdeu asas e Infelizmente, mano, construí a minha base de freestyle Stackline, sangue equilibrado Não sei se você entende, por isso da nove te devasta Falou que eu rimei com a boca fechada O seu cuzão parou um bom entendedor, meia palavra basta Não sei se você entende, basta do seu freestyle E é por isso que eu faço aqui o Bastão, infelizmente, cê vai morrer porque eu tô cagado Se Então pega no The Walking Dead O seu cristal é tédio Infelizmente, mano, eu sou seu remédio E é por isso, mano, uma fita, vou te explicar O oh, meu lítio tá baixo, rimando não tô pra brincadeira, Subpolar Vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima Barulho para sanção! Barulho para dar 9! Muito a nós, né? Barulho para a Sansão uh! Barulho para a 9 uh! Melhorou Só para fechar Barulho pro Sansão 9 uh! uh! Sansão tá na próxima faz Barulho família